Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD Circuits Hoje nós estamos indo para a nossa aula 19, que eu vou falar de sensor de ultrassom Então, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais para vocês tá? E mostrar aqui o meu sensor HC-SR04 Ele é um simples sensor que emite um sinal de ultrassom e recebe o eco né? então ele tem aqui a alimentação VCC tem aqui o ground, 0V né? e tem apenas dois pinos o pino trigger e o pino echo Já vai ver que serve isso aqui, o trigger ele engatilha o sensor e o echo ele é, faz a medição ok pessoal? Então o que, que esse sensor faz? Ele mede distância através da reflexão desse sinal sonoro de ultrassom. Então eu liguei ele aqui no meu Arduino. Né, nos pinos é, 7 e 8. Né, o trigger está no pino 8 e o echo está no pino 7. E aqui eu tenho ligado o meu é, display LCD. Então vamos ver isso aqui funcionando? É bem interessante. Vamos para baixo aqui. Então na hora que eu executo a simulação, né, o display LCD ele mostra aqui uma distância em centímetros. Que é como se eu estivesse detectando a distância que está um obstáculo aqui desse sensor. Clicando aqui no sensor, ele me mostra aqui toda a área de detecção do sensor. Estão vendo ali? Ó. Então essa aqui é a área de detecção. O sensor ele tem a capacidade, eu posso mexer aqui com o mouse, né? ele tem a capacidade de detectar distâncias desde poucos centímetros, aqui, né? o mínimo que ele mede em torno aí de é, 10 centímetros, se não me engano, né? 5 centímetros até, e o máximo que ele mede é lá em torno de 200 centímetros, 300 centímetros, até 3 metros aqui. Observem que se eu passar aqui dos é, 3 metros, ele já não consegue mais medir, a mesma coisa se eu colocar aqui abaixo do 5 é, centímetros. Né? Ó, fica vermelho aqui e a resposta aqui que eu coloquei é zero. Então vamos ver como é que isso funciona aqui no meu código. Então, vou mostrar aqui o código. um o meu código aqui, ele tem a biblioteca LiquidCrystal. aqui eu criei uma constante chamada debug né? eu criei ela através dessa diretiva chamada define, daqui a pouco eu vou mostrar por que eu fiz isso daqui bem, eu tenho aqui a inicialização do meu display de cristal líquido e eu tenho aqui duas variáveis distância em metros, que é do tipo float que eu inicializei com 0.0 e distância em centímetros que é do tipo int que eu inicializei com 0 aqui tem minha função atualiza display, né? eu passo um parâmetro para ela que é a distância em centímetros que eu quero mostrar no display então ele define aqui a posição do cursor né? zero, zero, escreve o valor né? desse, desse parâmetro aqui e o texto centímetros Então essa função aqui ela vai ser utilizada sempre que eu quiser atualizar o valor mostrado no meu display minha função setup ela simplesmente inicializa o meu monitor serial mas eu utilizei aqui uma diretiva de teste if def Basicamente eu quero dizer Se está definida A cláusula debug né, A constante debug Eu faço isso daqui e Aqui eu tenho o end if então, Basicamente eu estou dizendo o seguinte Se essa constante debug foi definida Aqui nessa linha Eu executo essa linha serial.begin9600 Se eu por acaso comentar aqui ó debug meu debug ele passa a não executar isso aqui, então é um jeito de eu é, especificar código que pode ser ou não é, executado dependendo aí de uma constante né? Basicamente a porta serial aqui eu estou usando só para debug, né? então a hora que eu colocasse isso no Arduino eu não precisaria da porta serial, ele não precisaria executar esses comandos aqui Bem, ele já inicializa atualizando o meu display né? colocando 0 cm aqui para poder começar Aqui tem a função que faz o tratamento do sensor Eu chamei essa função de ler distância ultrassom Ela recebe dois parâmetros aqui que é o número do pino do gatilho e o número do pino do eco né? Aqui no meu caso o gatilho é o trigger, está no pino 8 e o eco é o pino 7 Pois observe, ela tem aqui um valor de retorno né? Basicamente eu estou dizendo que ele retorna um número Que número é esse? Né? É um valor proporcional a essa distância, a gente já vai ver como que ele faz isso daqui então aqui dentro eu tenho duas variáveis tempo de retorno do sinal, que eu começo ela com zero ela é uma variável do tipo long e essa variável ela vai me contar quanto tempo demora o sinal para ecoar para eu receber o sinal ecoado do meu é, sensor essa variável ela, lê, ela vai ter valores em microsegundos e eu tenho aqui a variável tempo de espera que eu coloquei como 20.000 né? 20 mil microsegundos ou 20 milissegundos que é o tempo que eu vou esperar para receber esse sinal. Se ele não vier nesse tempo eu paro de esperar né? porque o default aqui, né? caso eu não colocasse esse tempo de espera, ele ficaria até um segundo esperando o eco do meu é, sinal de ultrassom. Bem, como é que funciona então o meu sensor de ultrassom? Eu defino o pino do gatilho para saída aí eu vou utilizar aqui um comando para limpar né, o buffer, limpar o meu sensor, então eu escrevo nesse pino do gatilho, low, espero 2 microsegundos, e daí escrevo high, né, escrevo nível, áudio, nível lógico alto. Aí eu dou um delay de 10 microsegundos, e escrevo low de novo. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou engatilhando o meu sensor, né, a partir do momento que eu escrevi esse low, high, low, ele emite um sinal de ultrassom e espera a resposta essa função aqui pinMode definir esse pino é, é eco como entrada né? e daí a função pulseIn tá aqui embaixo é que vai mudar, né? ela vai dar sinal ela vai dar um retorno quando esse pino de eco mudar pro seu, do, do seu valor é, que ele está para high né? Então essa função PulseIn, ela espera o pino do echo mudar para o valor High e espera até essa quantidade de microsegundos e daí quando ela retornar, quando ela receber esse echo né, ela diz aqui o tempo que demorou para esse echo acontecer e retorna esse tempo, então essa função, esse comando return né, faz com que esse tempo de retorno do sinal seja retornado aqui para quem chamou essa função ler distância ultrassom ok pessoal então o que que essa função faz? ela inicializa aqui o meu sensor, envia um sinal e aguarda pelo eco desse sinal então o sinal de ultrassom ele vai, bate em alguma superfície refletora, né? retorna e esse eco quando ele é, ele é identificado pelo sensor ele muda o sinal aqui do pino eco Tá? E daí o Arduino consegue descobrir quantos microsegundos demorou para ir e voltar esse sinal Ok pessoal? Então agora na minha função loop aqui eu vou chamar essa função tá? Então aqui eu tenho uma variável tempo em microsegundos Que é justamente né, a, o retorno né, dessa função ler distância de ultrassom Com o pino 8 e o pino 7 aqui Aí eu escrevo esse valor de microsegundos aqui na minha porta serial, no meu monitor serial E deu eu calculo a distância em metros Que é o tempo em microsegundos vezes essa constante aqui, 0.0001715 Por que que existe essa constante aqui? De onde vem esse número? Bem, basicamente eu sei que a velocidade do som né, no ar é em torno de 343 metros por segundo né? Isso varia um pouco com a pressão, com... A temperatura, mas é um valor médio aí, a gente até fala, 340 metros por segundo que é uma aproximação desse valor aqui o tempo em retorno então ele vai me dizer quantos microsegundos demorou para o sinal ir e depois voltar e ser detectado pelo meu sensor de novo então, se demorar um segundo para esse sinal ir e voltar o que vai acontecer? ele vai 171 metros e meio e volta 171 metros e meio para dar os 343 do né, total é, o tempo de um segundo para o é, sinal de ultrassom andar 343 metros. Se, eu demorar, se o sinal demorar um décimo de segundo, então ele vai 17 metros e volta 17 metros. Se ele demorar um centésimo de segundo, ele vai um metro e 71 e volta 1,71. metro e 71. Bem, sabendo que um segundo é 1 um milhão de microsegundos, eu consigo fazer cálculo aqui da distância em metros a partir do tempo em microsegundos. Né? É... 343 dividido por 2, porque é o tempo de voltar, vezes o tempo em microsegundos, dividido por 1 milhão. Então dá 171.5 vezes o tempo em microsegundos dividido por 1 milhão, ou tempo em microsegundos vezes 171.5 dividido por 1 milhão, que dá esse valor aqui, 0.0001715. Então aqui, essa linha aqui simplesmente calcula, a partir do tempo em microsegundos, a distância em metros. A distância em centímetros é a distância em metros vezes 100. Né? Então se for 2 metros são 200 centímetros. Se for 1 um metro é 100 centímetros. Daí eu informo, né? eu escrevo é, essa informação aqui na minha porta serial. Né? A distância em metros, o da palavra metro, distância em centímetros e centímetros. E daí eu atualizo o meu display passando a distância em centímetros para ser mostrado lá no display. E dou um delay de... 100 milissegundos aqui para repetir O meu loop Ok pessoal? Então, é, deixa eu mostrar aqui para vocês O monitor serial agora E é, executar o meu código novamente tá? E colocar algumas distâncias aqui O meu anteparo aqui do meu sensor Então vou colocar aqui a 100 centímetros, mais ou menos ó, Conseguem ver aqui ó escreve lá 100 centímetros, ele primeiro escreve a quantidade de microsegundos, que demorou para o sinal, né, 5.840, 5.850 microsegundos aí ele faz o cálculo e dá 1 metro 100 centímetros, vou colocar mais longe agora né? está a quase 300 centímetros, né? então dá 17.000 microsegundos vou colocar bem pertinho aqui, né? 15, 16 centímetros dá 934 micros ok pessoal então deixa eu retornar aqui para a minha visão geral tá? Vou colocar aqui o código aqui do lado Vou executar a minha simulação clicando aqui no meu sensor eu tenho aqui ó 16 centímetros colocar aqui para 135 centímetros quase 300 cm, 307 cm, e se eu sair da faixa de alcance do meu sensor ele escreve zero aqui percebe uma coisa interessante né se eu sair da faixa de alcance também aqui muito perto do meu sensor né, ó, também escreve zero então zero não quer dizer necessariamente muito longe ele pode ser tanto muito perto, fora da faixa de alcance né, Quanto muito longe. Por que, que esse é muito perto aqui? Porque o hardware não tem capacidade de ler os microsegundos Quando eles vão muito, vai e volta muito rápido né? Então, abaixo aqui de 7 ou 6 centímetros tá? Ele não consegue ler aqui Ok, pessoal? Então isso depende aí da faixa de alcance do sensor Ok? Então falamos aí de alguns conceitos novos Deixa eu mostrar só uma última coisa aqui tá? Se eu for aqui no meu código e comentar essa linha do Define Debug tá? E executar novamente O que que vai acontecer? Ele simplesmente não vai executar nenhuma das linhas aqui que está entre o def Debug e o endif Portanto ele não vai escrever nada aqui no meu monitor serial tá? Mesmo que eu mude aqui as minhas distâncias Ele não vai escrever nada no monitor serial, então é aí uma dica interessante para você colocar código de debug, né, e depois retirar ele todo com uma apenas um comentário de uma única. Ok, obrigado pela atenção. Até a próxima.